Quinto critério, menor número de cartões amarelos, seis do Lemense, oito do Maringá, portanto, Esporte Clube Lemense, o Zulão de Leme, classificado para a segunda fase, vai jogar na cidade de São Carlos contra a equipe do Botafogo. E a quem leme, o Bragantino, Red Bull Bragantino, que terminou em primeiro, recebe a equipe do Botafogo. São Carlos, portanto está definido os confrontos do grupo 19 contra os do grupo 20.